E quem tem uma palavra profética hoje para compartilhar com a gente é o Eduardo, lá em Apocalipse 5, do 1 ao 13. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora selado com sete selos. E vi um anjo forte brandando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto. E tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos.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 Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. Tinha um livro na mão de quem estava no trono, e essa pessoa ela perguntou quem aí seria o digno de ler este livro, de tomado da minha mão. Chega o Cordeiro, que seria Jesus no caso, e tomou esse livro da mão, né? Ele tem essa autoridade porque ele foi morto, né? ele foi crucificado e comprou todos os homens com o seu sangue. né? Quando Jesus recebeu o livro, os 24 anciões caíram de joelho diante do cordeiro, Cada um com uma árvore, com uma taça de ouro cheia de essência, que são as orações do povo de Deus. Que as nossas orações são essências e ofertas agradáveis ao Senhor. Mesmo quando pensamos que ninguém está ouvindo a oração, que ninguém está escutando, serve de essência, né? Quando vai abrir o livro, tá lá uma taça de ouro. Como é importante a oração. Ele fala que Jesus, quando ele compra esses homens, né, as tribos, povos e nações, ele fala que os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus e assim reinarão sobre a terra. Então a autoridade que nós temos por meio do sangue de Jesus, nós fomos comprados e a expectativa de Jesus é que a gente possa usar dessa autoridade né, como sacerdotes dele aqui na terra. Muitas muitas vezes nós como povo de Deus a gente não entende essa autoridade que a gente tem aqui por meio de Jesus e a gente vive sem usar essa autoridade. Né? E nessa profecia também mostra os 24 anciãos prostrados diante do Cordeiro. Se você tiver alguma ideia de quem podem ser esses 24 anciãos, então faz um comentário aí nesse vídeo. E se você também tiver interesse em conhecer mais a respeito desses quatro seres viventes que também estavam prostrados, então, acessa esse vídeo aqui, essa live que a gente gravou aí com os irmãos, tá bom? Até o próximo Chagá. Falou!